Carne é fraca, eu sou asteca. Eu sou um espanta tubarão. Com essa cara de quem tu espanta perereca. <risos> você tá vendo meu arca -tropão? Você falou que tá fazendo chuve, mano. Você sabe, eu sou um campeão que tá relampejando quando eu rimo. Pra mim, você é só um lacaio. Hoje você vai sair correndo. Tem cara de um branco que tá dando raio. Você falou que hoje chove sangue.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 Quando eu gimo eu sou genuíno, faço a obra-prima prado é o um pradão mais pesado, mas quem dera fosse em Gima. Mas hoje você vai tomar, sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando meu Eggman Obrigado tá pai, eu vou te bater, cê não se adianta Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano eu corro na rampa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 e agora cê vai Canelada de Muay Thai Mais um na minha frente que cai Não, oh! não, oh! não, oh, não, oh, não oh, oh.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 Porque artesanal, por isso Aí, palma, que o passa... Johnny passa fome e passa mal, tá falando na minha vez porque o rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer. <risos> Essa aqui é improvisada e o rei do coliseu pelo visto não tem nada. <risos> <risos> Cara, jurado Netar Moreb. Oh! Jurado Netar Moreb. E você parece até a tua pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado? Não vou desafiar o jurado, eu, eu, eu Irmão, assim. nós que é que esse eu nunca vi. Meu mano sabe, minha rim é rara, da Deep Web. Quem matou o Neo? Vai lá e aparece minha cara. Oh! Jeito homem E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny Não pesquisa na Deep Web, você é comédia A sua história é falsa, nós encontra o Wikipedia Por isso você toma um corre levante anda, já que tá de pé do barão Apenas corre Até porque você tá ligado, outro tá aqui Agora você tá fudido,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 Ei, hey, você tá ligado meu mano, não pode te ter certeza que cê tá à toa Eu me sinto os deus do céu, eu observo todas as rimas boas oh! E eu sei todas as figuras de linguagem, metáfora eufemismo Já que você falou que é raio, vai perder pra um poeta de trovadorismo, oh! eu, por isso, trovadorismo. Oh! Tá por o ligado oh! que é que eu não ramelo O seu raio nunca vai vencer porque na tua frente o relâmpago amarelo Meu oh! é amarelo, você é trovadorismo Só que eu DCP precisa minha empresa, o empreendedorismo oh! Oh! Mas o rap com muita clareza Cê não vai ser da minha empresa Eu não vou ser da sua empresa E da empresa eu não quero o seu sócio Mas eu descobri sua fraqueza Pequenas rimas, grandes negócios É por isso que você sabe, melhor. Tá ligado que agora você é falho Acho melhor abrir uma empresa Eu sou assim na aldeia pra tu me dar trabalho Você oh, tá ligado, mano? Seu Se verso ideia Se pequenas rimas fossem grandes negócios Cê seria o melhor da aldeia oh.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 Fogo no cu tá queirando, não tá? Uooooohhh oh! Abrindo, se fodeu Sabe soletar seu nome? caralho? Falei no Vento, aprendeu Uooooohhh aprendeu, esse é um fato Pra mandar punch Você desceu do palco Fica aí que Eu fico no ótimo posicionamento Pra botar meu pé na sua cara E deixar ela mais pra dentro oh!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 mas quem garante que tu aprendeu? Oh! Arrimei ah, se aprendesse tu não tava igual gritando na minha cara oh! Acabou, trouxa? Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho rumo